Pastor Anderson Carmo foi executado em sua casa, em Pendotiba, com diversos tiros, segundo informações. Assessor de Flor Delis diz que ela está muito abalada. O marido da deputada federal Flor Delis, PSD, foi assassinado na madrugada deste domingo, 16, em Pendotiba, Niterói. Segundo informações, Anderson Carmo foi executado por volta das quatro, com diversos tiros, pouco tempo após chegar em casa. Uma equipe do 12º BPM foi acionada com a informação de uma tentativa de homicídio no local onde Anderson foi baleado. A vítima já havia sido socorrida pelos familiares e levada para o Hospital Niterói Dor, em Santa Rosa, mas ele não resistiu aos ferimentos. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, dos de... A civil informou que uma perícia foi realizada no local e no carro da vítima e que diligências estão sendo realizadas. O velório será realizado neste domingo, 16, a partir das 17, no Ministério Flor Delis, e o enterro acontece na segunda-feira, 17, às 11, no Memorial Parque Nicterói, em São Gonçalo. Sensação de estar sendo seguida segundo relatos das testemunhas para os PMS, Anderson e a Flor Delis estavam voltando de uma confraternização quando, na altura do MC Donalds de São Francisco, a deputada teve a sensação de estar sendo seguida por duas motos. Quando já estavam dentro da residência, Anderson teria voltado na garagem dizendo que ia buscar algo que havia esquecido no carro. Familiares relataram ainda que, logo em seguida, foram ouvidos os tiros. E que, logo após os disparos, familiares desceram e encontraram Anderson Baleado próximo ao carro. Flor Delis está abalada, diz assessor. O assessor de Flor Delis disse que a deputada está muito abalada com tudo o que aconteceu. Neste domingo, Anderson Carmo participaria do evento Homens de Sucesso, no Ministério Flor Delis, Cidade do Fogo, em São Gonçalo. Em nota, a assessoria informou que a morte de Anderson é uma grande perda para todos amigos e familiares. A família Flor Delis, com dor, comunica o falecimento repentino do pastor Anderson do Carmo, um servo de Jesus Cristo. A deputada Flor Delis, muito abalada, ainda não tem como se pronunciar. Neste momento, apertamos as mãos de Deus e imploramos o conforto dele. O pastor Anderson estava cumprindo um ministério maravilhoso de redenção de almas, em uma luta diária para evitar que o ódio continue a ceifar vidas por falta de Deus no coração dos seres humanos. Hoje é um domingo muito triste, muito triste em nossas vidas. Damares lamenta a morte de pastor ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, lamentou o caso nas redes sociais. Estou profundamente abalada com a notícia do assassino do meu querido amigo e pastor Anderson Carmo, esposo da minha também amiga deputada Flordelismo. Uma pessoa ímpar, exemplo para tanta gente. Pai de 56 filhos, a maioria adotivos, escreveu a ministra.